E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar sobre como disparar o né, WhatsApp nessa Black Friday insana, tá certo? Eu não vou falar de estratégia porque a nossa estratégia de Black a gente já falou bastante de forma aberta. A gente já traçou a estratégia pro pessoal da alta performance e a gente já olhou de todos os nossos mentorados ponto a ponto em cada canal qual a estratégia ia ser feita e já está traçado também. Mas eu quero compartilhar contigo uma ferramenta que a gente tem usado. Bom, antes da gente falar da ferramenta, se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui, né? ativa o sininho, ativa a notificação, dá o seu like, deixa o seu gostei. Agora falando de ferramenta, eu quero trazer para vocês, porque tem ajudado muito o nosso dia a dia na comunicação com o cliente tá? e ao mesmo tempo até nessas ações importantes. O WhatsApp ele tem que ser usado com muito cuidado, com muito critério. Por quê? Porque é uma mídia muito pessoal e muito é uma forma de contato muito pessoal, né? Então você não pode passar do ponto quando você fala de se comunicar com o cliente. Você não pode ser invasivo, você não pode mandar uma oferta direta. Você efetivamente tem que se relacionar tá certo? Então nós temos feitos listas hoje de contato, então essas, todo mundo que compra entra em algumas listas nas listas que são, que são listas de acompanhamento, de recebimento do pedido de acompanhamento e agradecimento pela compra, para que haja uma relação, mas sim, na Black você consegue utilizar esses contatos também impactando eles de forma direta, criando né, a sua Black aí tem toda uma, uma estratégia por trás mas hoje a ferramenta que a gente tem usado, ela se chama Whatsmaker, que é da Socialmaker, tá? Então essa é a ferramenta que mais fácil tem sido para o nosso uso. Então você pode ir lá pagar pacote mensal, que já vem incluso a quantidade de, de disparos. Ao mesmo tempo, você pode contratar por disparos se você não tem uma necessidade muito grande. Tá bom? O que, que você precisa fazer? Você configura as listas que você vai disparar, né, ou as mensagens que vão para cada uma das listas, e você insere as pessoas que fazem parte daquela lista por telefone. Tá? Então você diz, é, essa importação é dessa lista e assim por diante. Com isso, tá, eles têm um manual bem instrutivo, por isso que a gente gostou também. Eles instruem como tentar evitar... Porque pode sim trazer suspensão de números. Se você usar de forma displicente, de forma com lista fria, quem não te conhece, quem nunca comprou de você, o pessoal pode denunciar a spam e você pode acabar sendo prejudicado e perdendo o seu número, tá bom? Então eles têm toda uma instrução para usar isso, mas eu quis trazer essa ferramenta porque eu acredito que ela pode melhorar não só o seu, a sua venda pontual em ações, mas também melhorar a sua taxa de pós-venda, seu relacionamento de pós-venda com o seu cliente. O link tá aqui embaixo para você, para você poder conhecer essa a ferramenta e eu quis trazer essa informação na data de hoje. Um grande abraço e vamos para cima.